Caiu na água, colocar o celular no arroz, funciona? A orientação é, molhou, desliga o aparelho, não coloque para carregar e procure uma assistência técnica o mais rápido possível para fazer o serviço de desoxidação da placa e dos componentes internos. Mas, e colocar o celular no arroz, funciona? Não é o que os profissionais indicam. Essa é uma dica caseira e pode danificar o seu aparelho. Para mais dicas como essa, curta a página da Connect Cell.